Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Miseu BM falando e aqui nós estamos gravando um vídeo tutorial de um saque. Vamos fazer um saque teste, né? Vamos ver como funciona a questão dos saques aqui no nosso Robô Trader, Forex Trader. Aqui a sua esquerda já tem um lucro de hoje, tá? De hoje, já de 8 dólares e 50, passando aí de 1%. Hoje é 5 de dezembro de é, 2019. Tá, estamos em 2019, muito bem. Vamos lá então aqui na minha corretora eu já separei certinho, tá bom? É, aqui a minha carteira está registrada e eu vou estar sacando aí uma beiradinha 19,17, tá? Já em Bitcoin. Você vem aqui a sua esquerda em financeiros, você já registrou a sua carteira aqui, é muito simples, tranquilo e vamos fazer um saque tá bom em outro vídeo eu mostro a data que chegou o saque tá mas o robô está operando para mim já duas semanas estou com muito muito otimismo a respeito dele tá bom fiz um depósito recente nele de uns 300 e pouco a minha banca real mesmo rodando é de 501 tá bom 501 dólares tá e hoje só hoje o lucro de 850 então tá show de bola temos aí um valor para poder, é, com direito a saque aqui, né, é, para poder ser sacado, tá, mas eu não vou sacar tudo, tá, Por, até porque eu tenho um valor que eu acabei de depositar eu não posso sacar tudo isso aqui, então eu vou sacar uma beiradinha só para ver como funciona o saque, quanto tempo demora e tudo mais. Vou continuar aqui então, que eu já tenho minha carteira aqui registrada, tá bom método, tudo mais e tal, serão enviados esse valor, valor de comissão, tá? uma taxazinha aqui de é, comissão, então tem uma taxa de 0.0005 e aí você receberá esse valor exato aqui, que eu vou pegar aqui, copiar e vou dar uma olhada aqui no nosso consultor aqui de BTC para ver mais ou menos quanto que vai dar, vai dar em torno de R$ 63,50. 31 centavos, muito bem, então vamos dar aqui a continuidade é, Vamos ver o que, que eu preciso colocar aqui, dentro de minutos verá uma mensagem com código para o número tal, tal, tal Dentro de minutos receberá uma mensagem no um código para o e-mail, tá? E é só colocar o código aqui, vamos dar uma olhada aqui no e-mail, confirmar retirada de fundos Transação, tudo mais, muito bem é, o Código de autorização, tá? Retirada, eu vou copiar aqui o código e vou voltar aqui Muito bem, pedido de retirada de fundos foi enviado com sucesso. Vou ficando por aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Crypto Space Marketing. Dá o seu like aqui no, no, no nosso vídeo, se inscreva no canal, ok? E nós vamos estar, então, aqui mostrando, falando a respeito de oportunidades aqui, principalmente do nosso trader e da nossa empresa que traz ensinos a respeito de Forex, tá? E um cashback para você aí também, quem quiser estar participando, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!